No mãos à obra de hoje, vamos resolver um problema muito comum nas cozinhas do querido. Isso é verdade. É, normalmente, quando nós montamos um esquentador ou, ou um extrator e, e pomos os móveis, o que é que acontece acima disso? Os tubos. Os tubos. E, pá, e nós, como não fazemos teto falso, e, e o que normalmente não faz teto falso, temos que resolver esse problema. E resolvemos esse problema como? Arranjando uma, uma simples solução que é. Tapa-tubos. Tapa-tubos. <risos> então fomos ao Rois Merlin é? e fomos comprar. Estas madeiras, branquinhas. branquinhas, lá em casa poderão escolher outro género outro, outro de madeira, ou MDF, com outro é aparcado marítimo. Nós escolhemos branco porque é a continuação do móvel, ou seja, Exatamente. nós vamos subir o móvel até ao teto. Se a cor da cozinha é completamente diferente de branco, ou azul, verde, castanho, seja o que for, convém comprar uma madeira que é MDF, que aí pode-se pintar ao tom. Nós, neste caso, escolhemos o quê? Uma melamina branca porque nós vamos fazer a continuação do móvel. Nem mais. Ou seja, o móvel vai subir até ao teto. Vai ser, vai ser contínuo, parece que é um móvel inteiro, até exatamente. lá acima. Isto é muito simples. Já cá temos as madeiras. Certo. Há que tomar atenção de que temos que as cortar exatamente à medida do móvel. Neste caso é 60 a por 33. Exatamente. Mas... Temos ter atenção à altura. A altura, exatamente. Porque o pé direito varia. Exatamente. Então, temos pé direito de 2,60, 2,70. Portanto, a altura entre o móvel e o teto varia. Muito bom. Mas aqui é a largura. Do Exatamente, Nova, a do móvel é e a profundidade do Está feito. Agora como é que nós vamos unir isto? Isso é, isso é simples. Muito simples. Sim. Ou seja, o que nós vamos fazer é... Neste caso, vamos fazer um ângulo reto. É unir as espécies e está resolvido. Vamos a isto? Sim. Mãos à a obra. É isso mesmo, não é, Teresa? É isso mesmo. Agora vamos explicar. Isto é assim. Nós podemos unir duas maneiras. Uma delas é, no caso da, da, da, da Teresa querer pintar isto contra qualquer, nós aplicamos aqui de topo três parafusos, tal sendo resolvido. Tomamos, tomar, pintamos pronto, é isso. Mas como, não é o caso, não é o caso não. Como, a, como a Teresa quer isto acabado, sem Sim. mexer mais, Sim. nós vamos utilizar essa pecinha, okay. que é é fácil de trabalhar, e vamos in, fazer um sistema oculto in, interiormente. Okay. Então vamos, Agora, lá. vamos lá experimentar a ver se eu percebi isto? Pois pronto. Põe essa peça. Está feito. Põe parafuso aqui, fixado baixo. Põe parafusos de lado, fixado de lado. Está feito. E depois é chegar lá e encaixar a peça. OK. Bora. O que eu estou a fazer neste momento é a guia, ou seja, se eu não fizer isso, o que vai acontecer é que a madeira vai partir completamente. Se Mais você é aplicar o parafuso diretamente, certo? Oh Tereza! já estou a perceber aqui. Você não sei, já sabe isto do cor e já, já, já. Bem, já fiz as guias, agora vou meter os parafusos. Ah, pronto. Este parafuso tem que ter o um comprimento certo para parafusar as duas madeiras. Se for maior, vai furar do lado lá, o que não convém. 5 estrelas, olha lá. Não, não. Espetacular. Espetacular. Agora, tá, tá, Agora vamos fazer o que é, para que ela serve a função dela. Tapar os o tubos. Vamos Vamos embora, abre os cadotes e vá lá segundo um instantinho. Eu? Sim! <risos> vamos lá! Mas, não deras? Direita, direita, direita! Isso! Isso! Lindo! Está feito, olha lá! Espetacular! <risos>